Bom pessoal, é um prazer estar aqui com vocês, tendo a oportunidade de trocar conhecimento nesse grande evento realizado pela UASP Latam, Home. Meu nome é Aldo Alves, eu sou brasileiro, atualmente estou atuando com o Red Team em uma das maiores empresas do segmento do varejo. E nos últimos anos tive a necessidade e o desafio de mergulhar em assuntos práticos, de segurança ofensiva, desenvolvimento de seguro de software, threat intelligence e investigação e forense digital. O tema da minha palestra hoje é o Telepata, Threat Modeling e Threat Intelligence juntos, abrindo a caixa de Pandora e exorcizando seus demônios. A inspiração e o interesse para falar desse tema vem de uma vontade minha em retribuir um pouco para a comunidade e um despertar para um tema que possa agregar um pequeno conhecimento nesse sentido. Vamos lá? Essa é a nossa agenda, que a gente tem para falar sobre o tema. É uma agenda grande, aí a gente tem mais ou menos 25 a 30 minutos para falar sobre esse tema. Então eu vou dar uma corridinha, tá pessoal? Que o conteúdo é bem denso. Aqui eu falo de quem pode é, agregar conhecimento, né? Quem são as equipes que a podem agregar? Eu destaco aqui, Red teams e penetration testers, Blue Team, a equipe de resposta a incidentes, CCI, SOC, cyber threat intelligence, threat hunters, é, time de AppSec, security champions, desenvolvedores de software, arquitetos de software, gerentes de projetos. É, product owners, product managers, é, profissionais de Jai, ou Scrum, é, entre outros que participam de projetos de desenvolvimento de software. E eu deixo aqui essa, essa frase que é muito importante e representa o norte do conteúdo que a gente vai cobrir. Com o passar da apresentação, essa ideia, essa frase vai se materializando e entrando dentro do nosso DNA. Para conhecer o seu inimigo, você deve se tornar o seu inimigo. Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado sem batalhas. É uma frase utilizada por Sun Tzu, né? No livro A Arte da Guerra. E aqui veio o conceito aí de ameaças, que é um conceito fácil de se entender. É, um evento indesejável potencial ou real que pode ser malicioso cada ameaça deve ser tratado como uma estratégia distinta na foto aí a gente pode ver ali é, ao lado da ponta da prancha ali de um jovem surfista e um tubarão que foi uma foto realizada pelo seu pai aqui eu deixo aqui a fonte aqui é, de ameaças aqui da do conceito e eu deixo a fonte da foto também. É, aqui eu quero falar um pouco mais sobre um tema que eu coloquei com, como não existe bala de prata sobre desenvolvimento seguro de software. E eu quero deixar uma, uma reflexão para vocês. É, você de fato está entregando o melhor cenário de retorno sobre investimento ROI para a sua empresa? É bem, divulgado, bem divulgado através de pesquisas, de fabricantes e artigos acadêmicos, acadêmicos, os fatores de custo e tempo de correção de vulnerabilidades. Que quanto mais tempo para identificar uma vulnerabilidade, a gente tem atrelado a isso o custo. Então, tem um aumento do custo. Então, será que a gente está fazendo isso da maneira mais correta? E aí eu... Pergunto aqui, deixa eu pegar um apontador laser. Eu pergunto aqui, corrigir vulnerabilidades, eu sublinho a palavra corrigir e aponto aqui, resposta, prefiro não criá-las. Então, entre corrigir vulnerabilidades, eu prefiro não ter, eu prefiro não criá-las. E, e aí tem muita empresa aí, hoje em dia, pessoal, investindo e adquirindo somente soluções de SAST, análise estática de código e, e DAST, o que seria análise dinâmica, e acaba achando que o problema delas está resolvido que é a bala de prata esquecendo de algo muito mais importante onde o melhor cenário seria o, o de retorno de investimento seria a ser feito, que seria focar no shift left né? ali na parte de requirements ou arquitetura Seria o Security by Design. Então, o que eu aconselho para vocês é focar em construção em segura, né? Construção segura seria o Security by Design. Focar na construção segura e na cultura. Isso inclui a definição de requisitos de segurança, como baseline, e a identificação de requisitos específicos. Trabalhar principalmente com modelagem de ameaças com thread é, com thread modeling e também com orientação para arquitetura segura é, e aí dessa forma eu vou estar tá trabalhando na cultura eu vou estar tá fazendo shift left então em, em, diferente do que eu vou fazer aqui na ferramenta que é fazer aqui a abordagem da tratativa e identificação das vulnerabilidades aqui na fase de code quando eu vou estar tá desenvolvendo meu código eu vou estar tá trabalhando aqui na minha fase de requirements e arquitetura na fase de design, então seria o melhor cenário para retorno do investimento. E aí eu deixo uma reflexão com vocês, que é aquela frase do Santos, um pedaço da frase dela, que é conheça a si mesmo. Então com essa frase nós destacamos a importância do chamado autoconhecimento, ou pensamento crítico, de você conhecer suas características, suas imperfeições, suas fraquezas e também seus pontos fortes, suas qualidades, e trabalhar para que você possa aprimorar essas deficiências e até potencializar seus pontos fortes. Aqui são alguns pensadores, aí, Sócrates, Aristóteles, Platão, que já diziam isso. E deixo uma reflexão para vocês, é, na verdade uma afirmação. Atacantes conhecem o negócio e a aplicação melhor que os próprios funcionários das empresas. Quando a gente fala de desenvolvimento seguro de software e Threat Intelligence, a gente tem algumas barreiras a enfrentar, que são problemas de retenção de talentos, turnover alto, principalmente em equipes de desenvolvimento de software, arquitetura de software e segurança. As empresas não têm cultura de compartilhamento de informações de ameaças, seja internamente ou com players de mercado ou concorrência. Falta a disseminação de conhecimento interno para as empresas sobre ameaças e atores envolvidos dessas ameaças. Falta também a visão de responsabilidade compartilhada. Isso é a responsabilidade de todos nós falta também a visibilidade, as soluções hoje elas não entregam o como as, os atacantes estão agindo, entrega a nível de solução, mas a gente não sabe exatamente o como que eles estão agindo. E tecnologia não é o suficiente nos dias de hoje. Cada vez mais a gente precisa entender e lidar com mais dois pilares além de tecnologia, que são pessoas e processos e a gente também tem a criação dos artefatos maliciosos direcionados às aplicações e um repertório vasto de técnicas avançadas e combinadas além da falta de processos bem definidos então aqui a gente tem o filme matrix que tem o, o morfeu né oferecendo a pílula vermelha para o Nil saber a verdade e a pílula azul e se a gente fazer uma reflexão, a gente tem essa, essa pergunta aqui. Se a gente tem todos os logs de auditoria que a gente precisa dar dentro da nossa aplicação. Acho que essa é uma pergunta cora, que já pega a gente de calça curta. E além dos esquemas e bypass que... Diversos fraudadores conseguem fazer aí e disseminam isso dentro de grupos fechados na Deep e Dark Web. É, são esquemas bypass em controles, em processos, em regras de negócio. E a gente também tem a parte da comunicação e conhecimento. Ou seja, eles se ajudam, eles são unidos e se comunicam muito bem, tá pessoal? E aqui eu tenho uma imagem que fala que... É, você não seleciona Threat Model Modelagem de ameaças As ameaças te selecionam Então tem muitas empresas que ficam nessa discussão Boba Se vai ou não começar a fazer Threat modeling. Eu acho que não tem muita escolha Hoje pessoal, nos dias de hoje Na verdade as ameaças selecionam A sua empresa, não é você que seleciona Se vai fazer o Threat Model ou não Você não tem muita escolha nos dias de hoje é, vamos falar a respeito de Threat Modeling um pouquinho? É, então, Threat Modeling ou modelagem de ameaças é essencialmente uma representação estruturada de todas as informações que afetam a segurança de um aplicativo. A modelagem de ameaças é uma família de atividades para melhorar a segurança, identificar objetivos e vulnerabilidades e, em seguida, Definir contramedidas para prevenir ou mitigar os efeitos de ameaças ao sistema. Então eu tenho aqui um exemplo, é um modelo de diagrama esquerda, aqui seria uma entidade... E eu tenho um fluxo de informação aqui embaixo e aqui em, acima. E aqui eu tenho um processo, que é um círculo, que é definido por, por essa representação desse desenho. Então vamos, vamos dizer que o trash Model faz isso, ele verifica a ameaça de uma entidade para outra, e assim sucessivamente. Então esse é um modelo de diagrama montado em cima do Stride. E à direita nós temos aqui um, uma lista de requisitos de segurança e mitigações. Então aqui está pequeno, mas eu tenho o tipo da minha ameaça, aqui é focado no stride, aqui eu tenho a descrição da minha ameaça, o, o que, que é a descrição da minha ameaça, e aqui eu tenho a mitigação da minha ameaça, o que, que eu vou fazer para resolver essa ameaça, o que, que eu tenho que fazer dentro do meu sistema. E aqui eu tenho o status, se a ameaça foi mitigada, se o risco foi aceito, se está sendo tratada essa ameaça. E aqui eu tenho os próximos passos, o, o, o que, que eu preciso fazer é, para mitigar essa ameaça dentro do meu sistema. E aqui eu tenho os resultados que são gerados com base nessas ameaças aqui. E aqui eu tenho o resultado, se passou ou não passou, as ameaças. E aqui eu tenho as evidências que eu vou colocar, evidenciando que é, aquela linha ali foi corrigida de fato. E eu tenho um owner que é o responsável pela ameaça. Aqui, na verdade, vai ser o, o Product Owner ou o Product Manager, o dono ali do projeto. E eu tenho também um link aqui para o Threat Modeling Manifesto. Quem quiser dar uma lida, fica à vontade. Então, para um processo de... para um programa de trash Modeling dar certo, eu costumo dizer que a gente tem que fazer o, o que a gente chama de No Blame Contour, que é não bulinar ali, não culpar quem está fazendo, o desenvolvedor que está fazendo ali, ele começa com rodinhas, né? É, comandar de bicicleta, ele começa com rodinhas e aos poucos ele vai tirando as rodinhas, então é comum no começo esse desenvolvedor errar ou faltar alguma coisa na modelagem dele, mas a gente tem que pensar assim, alguns modelos de ameaça são melhores do que nenhum, então a gente tem que dar oportunidade para essas pessoas errarem, existe uma curva e sinceramente falando, os primeiros modelos de ameaça não são os melhores, não são os mais bem feitos. Isso é questão de prática, então a gente só vai acertar conforme a gente foi fazendo e tendo a prática do dia a dia. Aqui são basicamente três tipos de modelo de metodologias de Threat Modeling. Aqui a gente tem o primeiro tipo que é focado em aplicações, seria o Stride da Microsoft, e o MTM, que é o Microsoft Threat Modeling Tool. A gente tem também um outro tipo aqui que é focado no atacante, o árvore de ataque ou pessoas não gratas, que é um segundo tipo de metodologia. A gente tem uma outra metodologia que é focada em ativos, que é da Wasp, que é o PASTA, que é um pouco mais focado na parte de Threat Intelligence, que a gente vai estar tá falando bastante. Então, o mais importante aqui é a gente definir qual que vai ser a nossa metodologia, escolher a nossa ferramenta, o framework, que a gente vai utilizar e iniciar a modelagem de, de ameaças, pois ela pode ser feita até no papel de pão. E aqui a gente tem os benefícios do Threat Modeling. A gente consegue mitigar as fraudes que estão acontecendo dentro da nossa aplicação e dos processos. A gente consegue ter essa visibilidade, a gente consegue reduzir a superfície de ataque, ameaças, vulnerabilidades e melhorar a nossa postura de segurança da organização, evitar o retrabalho e salvar dinheiro e tempo e fazer o shift left, que é tratar a segurança no início do desenvolvimento do projeto. É... A gente tem a mitigação do risco de vazamento de dados, a tem a mitigação do risco de ser é, hackeado, então a gente está tratando ali, é, priorizando as ameaças da OASP Top 10 e do SANS Top 25, a gente tem a, o início de uma criação de cultura de segurança em toda a organização, a gente também tem a parte de capacitação ali de diferentes equipes de desenvolvimento e boas práticas de segurança da informação, a gente também consegue garantir ali a maior consistência e traz a maior reflexão e preocupação de todas as equipes ali focada nas melhores práticas de segurança da informação a gente também tem essa frase aqui é conhecer o seu inimigo então é, no campo de batalha em que a gente vai lutar a gente tem que conhecer os nossos inimigos e todos o, as variáveis que cercam esse ambiente isso vai dar mais informações para a tomada de decisões decisões que são acertadas do que a gente deve fazer e do que a gente não pode fazer. Com essas informações, a gente pode elaborar e reformular uma estratégia, uma tática mais concisa e bem sucedida, ou seja, a gente está diminuindo, minimizando a chance de um erro. Então a gente tem essa frase que é bastante utilizada no filme Matrix, bastante tradicional. There is a difference between knowing the path and the walking the path. Existe a diferença entre conhecer o caminho e andar no caminho. A gente tem o um Neil aqui pegando uma pílula vermelha. E entrando dentro do mundo do Matrix aí, que seria uma comparação com uma analogia com a Deep Web. Então a gente tem essa outra fase de Santos: A estratégia sem tática é o caminho mais lento para a vitória. Tática sem estratégia é o ruído antes da, vitória, da derrota. E aí a gente tem a definição de Cyber Threat Intelligence, que é definido pelo Carnegie Mellon Software Engineer, Institute, como aquisição e análise de informações para identificar, rastrear e prever capacidades, intenções e atividades cibernéticas que oferecem curso de ação para melhorar a tomada de decisão. Então aqui nesse slide a gente vê como é importante e o potencial de Cyber Threat Intelligence nas empresas hoje em dia. E aqui eu tenho um mapa bem interessante que o Ibras PD publicou com as ataques cibernéticos com casos divulgados e repercussão na mídia no ano de 2020. Um ponto de destaque nessa imagem são os ataques direcionados a principalmente empresas do ramo de energia elétrica, que são empresas como a EDP então aqui eu tenho março de 2020, EDP, tenho a CPFL aqui em maio de 2020, tem a CPFL é, em março de 2020, tenho a Light também aqui em junho de 2020, é, tenho também a Energisa aqui em maio de 2020 eu tenho a Enel em junho e outubro também então a gente é, faz uma reflexão será que elas foram atacadas de repente por um Hansel é, que pode ter atacado essa empresa, será, será que é o mesmo Hansel? será que a gente poderia compreender aqui esses comportamentos e essa tendência no setor de energia e poderia olhar para o mercado, inclusive fazer ali um, é, uma linha de defesa ali, diferente quando essas empresas estariam sendo atacadas e proteger ali é, com base né, nessa lição aprendida ali dos meus concorrentes que sofreram esses, esses ataques? Será que eu poderia estar é, tá tomando uma medida ali de inteligência? E eu tenho, inclusive, outras áreas, como saúde, educação, que também foram alvos. Então, Threat Intelligence é muito importante por causa disso. Eu consigo prever e me prevenir com relação a essas ameaças. E aí eu tenho o telepata, que é, que é capaz de ler os pensamentos de outras pessoas, ou até em alguns casos projetar seus próprios pensamentos, através de algumas técnicas como engenharia social e outras técnicas combinadas. Então eu tenho a tríade aqui, que é basicamente esses três itens aqui, esses três pilares de quando o ataque ocorre. Então quando eu tenho a junção desses três pilares aqui, um ataque está para ocorrer. E se a gente pudesse se antecipar e prevenir... Contra essas ameaças. Então aqui na parte de intenção. Eu tenho por que meu inimigo poderia me atacar. Na parte de oportunidade. Aqui nesse pilar. Eu vou me questionar. Quando o inimigo iria me atacar. E no pilar aqui de capacidade. Eu iria me questionar. Como meu inimigo iria me atacar. Então eu tenho abordagem aqui. Que eu posso fazer isso através. De informações na surface web. Na deep web. Ou na dark web. Eu poderia estar utilizando aí metodologias como mitre attack, o pré-ataque, o, pré o cyber kill chain, é, o pirâmide of pain, o pirâmide da dor, se utilizando de TTPs ali que a gente chama de táticas técnicas e procedimentos, eu poderia estar tá reunindo tudo isso. Então esse slide ele mostra para você o potencial de threat intelligence junto com threat modeling que você vai poder estar tá utilizando. E falando um pouco mais é, sobre adversários, sobre atores maliciosos, eu trouxe esse slide aqui, exorcizando seus demônios. Então, alguns questionamentos que a gente pode fazer. Por que, que sua empresa está sendo alvo desses ataques? O que, que eles sabem? O que, que esses atores sabem a respeito da sua empresa? O que, que eles têm de informação? O que, que eles podem adquirir? Qual o poder de fogo potencial desses atacantes ou conhecimento deles? como esses atacantes se comunicam, de que recursos eles se utilizam, se são recursos internos, se são parceiros ou são recursos externos, que ferramentas eles utilizam, quais são essas ferramentas, quais os nomes dessas ferramentas, qual o papel de cada um dentro deles, dentro de uma organização criminosa, o que, que é, cada ator malicioso faz. É, em que momento eles vão me atacar, de que forma eles vão me atacar, como eu devo me tornar um alvo caro e desinteressante para esses atacantes. E aí basicamente eu tenho esses atacantes aqui, então eu vou estar tá apresentando para vocês. São grupos carders grupos de, de, de coders que são os desenvolvedores aí que possuem conhecimento e desenvolvimento basicamente eu não vou estar falando muitos muitas muitos elementos e características desses grupos porque não vai dar tempo mas eu vou discorrer aqui no tema rapidamente. A gente tem o um grupo de, de cracker, que seria o hacker malicioso. Tem o um hacktivista, seria o anônimo, o Lucek, entre outros grupos. Tem o um sequestrador virtual aqui, que seria o Rensor, que está bastante na moda hoje em dia. A gente tem aqui a imagem do Mr. Robot aqui, do Ossint, que ele fez e gravou os DVDs com o nome de pandas aí, né? Tem uma... É, a Adalene fez um quadrante aqui de investigação, um quadro para investigar a respeito de mais informações. Então, aqui eu tenho um espião industrial, é, tenho estorionatário, um tem um bot herder, é, que é específico aí, que pode estar tá olhando para as nossas APIs, que pode estar tá montando bots para pegar informações a respeito do nosso site ou do nosso sistema. Tem o um crime organizado, tem o um fraudador bancário. Eu tenho também o cyberterrorista, eu tenho um Scrapping que ele faz. É, através de um, de um bot, ele colhe informações do nosso site ou sistema. Eu tenho um Troll que basicamente pode vender uma informação, ou de repente quer trollar a imagem e a reputação da nossa empresa. Eu tenho um insider que trabalha dentro da nossa empresa, que pode estar passando informação para fora. Eu tenho uma ameaça persistente avançada, eu tenho um APT. Eu tenho também o Spammer, que mexe com phishing e spam. Eu tenho o Cyber Extortion, eu tenho o Cyber Bullying. Eu tenho o Defacer, que vai mexer com a modificação do nosso site. Aí. A gente tem o Devanda God, que é um exemplo de Defacer, bem conhecido no meio que está preso. Eu tenho o aí que são os mineradores aí de criptomoedas, que podem fazer com que de repente acessar um site ou sistema, o, a CPU dos nossos visitantes podem estar fazendo mineração de criptomoedas, então eu tenho também dicas para análise de, dessas ameaças, né? o que vocês poderiam estar tá fazendo, e no maior possível as ameaças de SOC ser fit. então vocês podem trabalhar com logs e alertas, CIEM, gráficos, é, dashboards no CIEM, o desenvolvimento de árvores de ataque, vocês podem gerar IOCs e comunicações, então, pode ser feitos através de report que pode, por exemplo, conter vulnerabilidades que tem exploits públicos é, já no mercado, ou campanhas mais ativas de malware com hashes desses malware, além de regras de proteção de Snort SID, que seriam IPS IDS, Últimas notícias relevantes de cibersegurança e é, que são indicadores de comprometimento como hashes, domínios, URLs, endereços de e-mail, endereços de IP, entre outros. Eu posso estar utilizando também feeds de inteligência de ameaças, eu vou deixar uma lista é, nos próximos slides de exemplo de URLs de feeds gratuitos que vocês podem estar utilizando. É, vocês podem estar é, estudando e lendo também a respeito de reportes. De tendência de ataques da indústria aí e estudar também reportes, entender a taxonomia, o que a gente chama de que chain dos ataques, né? Também é bem importante a gente ter esse conhecimento, além de dominar o OSINT. Então aqui eu coloco o, o Asp Top 10, um reporte aqui do Sucuri, da equipe de, de pesquisa do Sucuri, o Asp API é, Security Top 10. O ASP IoT Top 10, o DIBR, que com, se a gente perguntar para um CISO ou para um especialista de segurança, é, dependendo da área que ele trabalha, qual que é a maior, a maior ameaça do setor dele, talvez ele não vai saber dizer. E o DIBR, DIBR ele fala isso todos os anos, através dessa publicação. Eu tenho um ASP Threat, Handbook, Web Application, que são ameaças automatizadas ao ASP, boa parte dos pen testers ou Security Champions, AppSec ou Red teams não conhece esse documento, esse documento é um documento ótimo para você é, identificar os fraudadores, quais as ferramentas que esses soldadores utilizam, e quais são essas mitigações que você deve tomar. Eu tenho o Trend Micro, o Security Predictions, eu tenho o Global Threat Report da Cloudstrike, eu tenho a atividade criminosa online do, no Brasil da QSUR, eu tenho o M-Trends da FireEye. E aqui eu deixei um link do, da FireEye, que você consegue entrar lá e baixar um reporte conforme a sua indústria. Aqui, aquelas URLs de feed de inteligência, então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado aí da palestra.